E eu tenho aqui pensado Será que eu devia ter mais me dedicado? Em cativar aquela mina Em ter cumprimentado, elogiado O rosto dela de um jeito diferenciado Talvez tudo que ela espera é minha iniciativa Pois da cultura dela tudo disso se deriva Pensa menos e agir mais Pensar menos e agir mais Se essa é a receita eu vou mostrar como é que faz Foco em constância, foco e obstinação Quando se tem persistência Vem progresso de milhão o que vem fácil, se vai fácil Se vai fácil, dura pouco Dura pouco, não vale nada Não vale nada, quero pouco Se é custosa, custa caro Custa caro, é valiosa É valiosa, é notável Se é notável, é preciosa Eu então vou lá, vou barganhar Vou seduzir, atrair, elevar o patamar Terminou o dia, eu tenho aqui pensado Será que eu devia ter mais me dedicado? Em cativar aquela mina, em ter cumprimentado, elogiado O rosto dela de jeito diferenciado Talvez tudo que ela espera é minha ainda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 Sua beleza macia e sua Pode ter certeza, eu quero só pra mim. E que você vale a pena, com toda essa inteligência. Potencial de crescimento, com toda a diligência. É beleza demais pra ter surgido por acaso. É ternura demais pra ter nascido por acaso. É beleza demais pra ter surgido por acaso. É ternura demais pra ter nascido por acaso. Esse rosto, esse corpo, essa voz, esse olhar. Contraria estatísticas, pode acreditar. Sou feliz com seu carinho, o seu amor me conquistou. Na delicadeza da sua pele, na maciez da sua alma, pelo tato. Sua presença me transforma O seu jeito, o seu toque, o seu carisma e eloquência Mostra que você é muito mais que a aparência Cativa pelo jeito, cativa pelo olhar Sua alma é tão brilhosa quanto a mente de luar Esbanjando muito amor, com um carinho e simpatia Ela alegra todos com sua mente positiva Sua beleza interior brilha mais que exterior Tem essencialidade, forte personalidade Convicta no argumento, no falar e no agir Teu demanda puxa saco, para ter autoestima e é humilde, por incrível que pareça Interage com humildade, se porta feito condessa esse porta feito com desce.